O Bitcoin acabou de bliscar abaixo dos 23 mil dólares, que é uma região importantíssima de suporte. A gente chegou a bater a casa dos 24.280 dólares. Eu vou falar aqui o motivo por que o Bitcoin tá corrigindo aqui tanto tá pessoal vamos olhar então regiões importantes de suporte e também resistências aqui para o Bitcoin no curto prazo vou falar também sobre SP500 índice dólar e no final fazer uma análise super rápida aqui sobre o Ethereum então vamos dar uma olhada aqui não se esqueça de deixar aquele like para apoiar aí muito importante se inscreva no canal se você está inscrito ative todas as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui tá sobre Bitcoin análises mas se você quiser não perder nenhuma novidade participe do telegram aqui e também do canal de alertas que é onde eu coloco aqui qualquer uh, novidade importante ou notícia ou então alguma análise rápida aqui para vocês ficarem atentos ao mercado, tá pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin o que está que acontecendo dessa correção aqui realmente bem significativa tá pessoal é um candle aqui bem uh, complicadinho corrigiu bastante né cerca aqui de praticamente o Bitcoin corrigiu aqui já cerca de 6% né? agora aqui nessa região que ele está aqui corrigindo cerca de uh, quase, quase 5% aqui Tá, galera, então qual que é o motivo disso aqui acontecer? Será que a gente vai segurar a região dos 23? É sobre isso que vai falar no vídeo de hoje, tá? Então, galera, para mim o Bitcoin bateu o primeiro alvo aqui, que é o alvo desse, desse fundo triplo aqui, tá? Então, para mim a região dos 21.500 era a resistência para a gente romper. A gente conseguiu romper aqui, inclusive, né? Rompeu esse canal aqui, enfim, mantemos o suporte. Tá? A região dos 21.500 aqui a gente acabou rompendo e então aqui para mim ó, a gente mede o alvo assim, ó, tá? Nesse fechamento de candle aqui e então a gente acabou na minha opinião batendo aqui o primeiro alvo aí tá essa região dos 24.300 aqui foi o primeiro alvo para mim o Bitcoin já bateu tá bom e é algo que eu tô aqui realmente tava bastante de olho aí tá galera e aconselho vocês fazerem também o seguinte ó galera uma coisa que eu fiz aqui os níveis no meu gráfico aqui inclusive esse gráfico que eu coloquei na live né tá passando no canal aí eu botei todos os níveis que eu considero importantes para o Bitcoin tá então para mim aqui um import... os níveis importantes que eu estou olhando são os níveis lá do gráfico de 2020, ó, pessoal. Se vocês olharem os fechamentos de candle de 2020 aqui, ó. peguem todos os fechamentos de candle aqui, fechamentos de candle, região de suporte aqui, ó, e desenhem o gráfico de vocês. Para vocês ficarem cientes aí, o que que, né, regiões que a gente tem que ficar de olho para ou fechar a operação ou então abrir uma operação de conseguir, né, romper, tem que manter o um suporte nesses níveis, tá? Então todos esses vizinhos aqui no vídeo, a região, por exemplo, aqui dos dos 23.800 é uma era uma região importante de resistência que o Bitcoin bateu ali, teve resistência. Depois aqui a região dos 24.600, eu acho que um ponto importantíssimo aqui, tá? A gente ficar de olho, é onde estou começando tô bem interessado em realizar vendas para o Bitcoin a partir dos 24.600, infelizmente minhas vendas não pegaram, tá? Vou comentar para vocês aqui sobre isso. Depois a gente tem a região aí dos 25.800, tá, galera? Que eu acho que é uma região importantíssima aí também. E, enfim, vão desenhando no gráfico de vocês esses níveis aí, tá? De quebra eu acho que é importante, voltando aqui para esses níveis aqui. Regiões de Fibonacci, tá, galera? Eu acho que são outros níveis que você tem que desenhar aí no gráfico de vocês, que é desse, dessa pernada aqui, ó. Tá, desenha esse nível de Fibonacci, região de 50% e 618, tá, que elas estão aqui agora na região dos 24 tá aqui no caso ficou um pouquinho mal desenhado, mas a região dos 24.700 depois a região aqui dos R$26.700 e quatrocentos são níveis de Fibonacci para o Bitcoin aqui tá que a gente pode tem tem fé de olho a tá? região dos 23 obviamente também é o um nível de 0.132, tá então são níveis que eu tô desenhando e de quebra ainda aqui aconselho vocês colocarem também esses pools de liquidação da Bitmex tá então são níveis que eu tô colocando no meu gráfico para poder avaliar que suporte resistência aí para o Bitcoin tá galera aqui nesse momento aqui tá mantendo a região dos 23 como ainda um suporte é, vamos ver se a gente consegue segurar aqui, tá, pessoal? Se não, vou ficar de olho na região dos 22.700, tá? Que tem fechamento de candle aqui, ó. Tanto no diário quanto no 4 horas, a região dos 22.700 é importantíssima aí, tá? Então, quem quiser comprar aqui, eu acho que tem que colocar aqui um, né, um... Uh, colocar aqui um stop aí, na minha opinião, abaixo aí dos, dos 22.700 aí, pessoal, tá? Eu acho que no mínimo aí é algo interessante. Um, é, são fechamentos de candles importantes aqui que a gente tem que ficar de olho tá, é, até a gente pode olhar aqui, ó, nessas, esses, esses níveis aqui também são, são bem próximos também desses que eu falei para vocês, tá, então, dê uma olhadinha nesses níveis aí, desenho o gráfico de vocês, acho que é importante, tá, é, o Bitcoin tá corrigindo por quê aqui, pessoal? Numa hora a gente teve divergências fortes aqui na RSI, tá, acho que isso é um motivo bem forte aqui, a gente tem, então, o Price Action aqui fazendo topo, topos ascendentes, o RSI fazendo topos descendentes aqui, tá, então, já é algo já interessante aí, vocês fiquem de olho nesse, nessas divergências, né, eu gosto muito de olhar as divergências aqui infelizmente eu acabei não conseguindo pegar essa venda aqui tá pessoal eu comecei eu postei minhas, minhas ordens aqui a partir aí dos 24.600 para cima tá então quanto mais preço subir aqui eu vou estar tá realizando tá bom e essa região que o Bitcoin tá aqui agora eu tô interessado em, em, em me expor aqui tá pessoal fazendo comprinhas nessa região dos 23 tá bom Com stop aí de certa forma até relativamente curto né abaixo dos 22.700 eu acho que é interessante tá mas para mim aí galera a região realmente a região de suporte tem que segurar aí uh, né? tem que tem que realmente segurar aí a região dos 21.500 mas acho que já vai ser muito afastado tá daí já é um pouquinho complicado uh, então nessas nessas liquidações aí entrando bastante volume aqui pessoal para mim mostra que o Bitcoin pode reverter de novo essa região dos 23 aqui é, é, é, já é a segunda vez que a gente testa aqui tá essa região dos 23. Então, vamos ver se a gente consegue segurar aqui. Se foi uma resistência forte, tem que virar uma, uma, um suporte forte também, tá? Né? Então, esse aqui é a aposta que a gente tá fazendo. Eu vou comentar também sobre esse pequeno de dólar aqui. Tão, também são outros pontos que a gente tem que avaliar, né? Pra ver se a gente vale a pena a gente se posicionar aqui, tá? Eu tô extremamente interessado em, ver, em, em realmente ver aqui o Bitcoin buscar essas regiões aqui, tá? Esses pools de liquidação com Fibonacci, tá, pessoal? Eu acredito que a região aqui dos 25 tá realizando boas vendas aí. Tá, é, vou estar tá tentando realizar o máximo que eu puder aqui, né? obviamente, se, se eu ver que o preço tem chance de buscar regiões mais acima, eu vou, vou ajustando as minhas ordens, tá? mas para mim aqui já são regiões interessantes de a gente realizar vendas, tá, galera. eu acredito que o Bitcoin, é, devido à questão toda, inclusive semana que vem a gente tem a reunião do, do FONC, né? do, do Federal Reserve, eu acho que pode ser uma semana bem conturbada, aí, tá? então a gente tem até sexta-feira, na minha opinião, para o Bitcoin dar uma... Buscar essas regiões aqui, tá, galera? Porque depois do final de semana e também na outra semana vai ser bem complicadinho aí, na minha opinião, tá, galera? Sabe como é que foi essas reuniões do Fon? que É sempre um drama, né? Alguns dias antes aí. Mas depois pode ser que se eles manterem a taxa de juros aí aumentarem 0,35, já tá precificado, na minha opinião. Acho que o mercado pode dar uma, mais uma respirada aí, tá, galera? Mas pra mim, comentando pra vocês aqui, eu acho que que é importante ó eu quero dizer para vocês que galera eu acho que esse fundo o Bitcoin ainda ele não veio tá algumas pessoas estão falando sobre fundo é a minha opinião tá isso aqui é a minha opinião não quer dizer que eu vou votar, tá, que eu sou o dono da razão né que eu tô certo tá galera a minha opinião é que esse fundo pro Bitcoin é que ele ainda não veio a gente tá dando uma respirada é o mercado tá muito tá muito bearish aí né o sentimento o pessoal todo mundo apostando em queda, queda, queda, o mercado vai subir para poder liquidar, pegar essa liquidez do pessoal que está shortando o mercado, basicamente está acontecendo aqui agora, até aproveitando esse gráfico semanal aqui, tá? é bom vocês olharem essa cunha que a gente tem, essa cunha aqui que é importante de a gente segurar, e a gente acabou então é, rompendo para baixo, agora essa, essa LTB aqui ó, embaixo, ela vai virar uma resistência também, tá? então está bem próximo essas faixas aqui, a faixa dos 25, 25 mil dólares, né? se a gente pegar aqui, eu acho que vai ser uma região forte de resistência aí, na minha opinião tá galera então em relação ao Bitcoin basicamente é isso que eu tenho para vocês tá eu acho que uh, não tem muito mais que eu posso falar aqui galera tá eu acho que até puxar aqui o CPR vou voltar para o diário aqui mostrar para vocês o outro nível que eu tô de olho também aqui essa região, região do CPR que aqui a região dos 20 24.700 também é o último nível do CPR mensal aqui tá esse aqui é um outro indicador que eu uso também eu não comento tanto no meu canal mais aí mas são níveis importantes. Tá a região dos 23 é importante manter esse suporte que a gente está mantendo. A gente pode buscar a região dos 24.700 aqui. Eu acho que é uma região interessante para a gente realizar aqui vendas, tá galera? Tá bom? Ah, é Basicamente o que eu tô fazendo para o Bitcoin é, que é isso aqui é agora, é isso, tá, pessoal? É buscando compras realizadas mais abaixo aí que eu tenho de Bitcoin comprado nessas regiões que eu tô, que eu posso realizar um lucro e vou estar tá realizando, tá ah, acreditando que a gente vai buscar ainda aí no fundo mais baixo aí, tá bom? Uh, só para mostrar para vocês, na verdade o Bitcoin ele, ele raramente ele vai aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele raramente ele vai buscar é, esses níveis aqui, retest, retestar níveis anteriores aqui, ó, pessoal, esses fundos, né? ele não vai testar, eu já mostrei para vocês em outro vídeo sobre isso, tá? Então para mim aqui a gente já tem um candle aqui nessa região dos 25.600, tá? Vou fechar um, uma sombra aqui, tá? Eu acho que vai ser difícil pegar essa sombra aí, tá bom? Mas vamos ver galera, ele tem potencial de buscar aqui a região dos 27.28? Tem, tá? Mas eu não vou contar muito com isso. Uh, e compras que eu estou realizando aqui assim, vou, uh, que eu vou estar tá aqui agora, comprei regiões que é baixo, vou estar tá realizando o máximo possível aqui, se não tudo tá nessa região, esperando aí um possível fundo uh, mais baixo para o Bitcoin. É o que eu acredito, se tá? você pode concordar ou não. Aliás, comente aqui abaixo, você acredita que o Bitcoin vai fazer um fundo mais baixo do que esse aí que a gente uh, viu agora, na região 17.500? Eu quero saber se você Uh, vai ou não, se você acha que sim aí vamos fazer um fundo mais baixo, comenta aí sim, vamos fazer um fundo mais baixo ou se não, não o fundo já foi tá? eu quero saber a opinião de vocês aí, é muito importante para mim vai ter ainda muita uh, pressão vendedora, tá pessoal? A gente tá vendo aqui ó, o Hash Ribbons, comentei para você sobre isso enquanto esse sinal aqui de cadê o indicador aqui que sumiu? pera aí, enquanto esse indicador aqui não, não liberar aqui o sinal de compra tá pessoal? A gente, vai tá, a gente tá ainda com a, com a Hash Rate aqui ainda numa, numa tendência aqui de baixa, tá? eu acho que a gente tem que esperar essa hash rate ela, ela voltar a se recuperar. Como você sabe muito bem, a gente está numa capitulação dos mineradores aqui agora, eles estão diminuindo o processamento, da, né, o hash rate da, da rede, aí, e isso gera pressão vendedora também. A rede perde força, né, perde valor, então isso tudo prejudica aí com o preço. Tá? Mas quando a rede retomar a hash rate, aí, acredito que a gente vai poder ter um respiro forte Bitcoin isso pode demorar aí pelo menos aí mais um mês tá galera aqui ó vamos puxar aqui ó 35 dias é, geralmente essas capitulações aí duram cerca de dois meses aí tá dois meses e meio tá bom então tem que tomar cuidado aí eu acho que para mim esse fundo aí para o Bitcoin não quer dizer que esse fundo vai pegar aqui em dois meses e meio tá galera mas pelo menos que agora a gente vai ter bastante pressão pressão vendedora na minha opinião tá bom então pessoal em relação ao bitcoin é basicamente isso que eu tenho para vocês aí tá eu não vou aqui quebrar muita cabeça repetindo coisas que eu já falei em outras análises aí mas eu só acho importante o seguinte galera é uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que é muito importante aí né é, coincidentemente hoje duas pessoas aí né um familiar e e também um familiar aí também e também uma um amigo né veio aqui e me perguntar André Pô, quero comprar Bitcoin, sabe? O pessoal sempre vai querer comprar Bitcoin quando o preço está subindo, né? Quando o preço tá caindo, ninguém quer comprar, pessoal, tá? E a gente está aqui buscando já a região de resistência. Então, tome cuidado aí, tá? Acho que é, um momento que, é o momento que... a gente tem que comprar Bitcoin quando está todo mundo falando que vai cair a zero, pessoal. Vai cair, vai despencar, vai... Daí esse é o momento que a gente tem que comprar. Agora que o pessoal está aqui ficando mais bullish com o preço, né? Querendo comprar é, animado com, com a recuperação do preço. Esse é o momento que a gente tem que começar a realizar né? a, a vendas aí, né? Fazer vendas. Então, tem que ser um pouquinho aí contra intuitivo, Tá? Uh, eu acho que esse é o ponto importante aí, que vocês têm que começar a pegar isso aí do, do, é, do mercado, tá? Infelizmente, as pessoas só querem comprar quando o preço está subindo e, e, e é por isso que elas acabam perdendo dinheiro, tá bom? Então, pessoal, falando da dominância aqui, que tem uma recuperação, né? A dominância aqui deu uma subida, fez um pump forte, isso aqui foi bom nesse rompimento de ontem, né? Mas agora aqui tá na região ainda complicada. Eu quero ver a dominância acima dos 44% aqui, tá? Eu não tô gostando muito da dominância de onde ela tá já comentei para você sobre essa essa linha aqui de, de que é uma linha de uma linha aqui de suporte de, de resistência né que tem que virar um suporte aqui agora tá galera então para mim a gente rompeu para baixo e tá agora aqui essa região que era para ser um suporte está virando uma resistência de novo tá eu não estou gostando de ver uh, essa questão aí da da dominância tá inclusive eu achei um artigo aqui bem interessante né obviamente isso aqui é por causa do Ethereum né vou comentar o Ethereum para você sobre isso tá galera é, infelizmente aqui é uma coisa que eu vejo muito desse mercado de criptomoedas, as pessoas não entendem a diferença do Bitcoin para altcoins e acabam enxergando o mercado de criptomoedas como um grande cassino. Né? Eu acabei encontrando esse artigo aqui que eu achei bem interessante, inclusive eu traduzi ele, eu vou ver se eu boto aqui também na descrição do, na descrição aqui do vídeo. pessoal Aqui é como o Bitcoin me ajudou a consertar o meu vício em jogos de azar. Né? Então o cara comentando que ele, entrava, ele entrou no mercado de criptomoedas pelo vício em, em apostar. Então o cara apostava em, em, em altcoins. E depois que ele entendeu o Bitcoin, ele entendeu a importância de economizar, de, saúde, de guardar dinheiro, sabe, pessoal? Isso é uma coisa que o Bitcoin me ajudou muito também. E se você entender o Bitcoin, você vai começar a parar de querer ficar fazendo apostas em altcoins aí, tá? Obviamente, fazer trade com altcoin é interessante, mas tem pessoas que acabam comprando né, a altcoins aí querendo fazer apostinhas né como como se fosse cavalo de corrida pessoal tá esse é o problema maior aí nesse mercado infelizmente eu vejo muitas pessoas até inclusive na comunidade aí falando sobre algumas altcoins comprando fazendo apostinha e esse é um problema grande pessoal entendam o Bitcoin tá eu acho que esse é o fator importante vocês entenderem e esse é o que é um artigo que é interessantíssimo de vocês lerem também eu vou deixar aqui na descrição eu achei muito bacana tá Parem de fazer apostinhas em altcoins aí tá eu acho que é o momento de entender o Bitcoin mais do que nunca e começar a entender o que é dinheiro de verdade aí, né? E com certeza dólar, euro, essas moedas fiduciárias não são, tá galera? Vou falar aqui sobre a dominância, sobre, a, sobre o sobre início dólar, tá? E também a, a SP500, galera. A, a, a, o índice dólar continua uma tendência de alta, tá? Eu acho que essa correção aqui, uma correção saudável, na minha opinião, ela vai continuar a tendência de alta. E pra mim vai buscar esse alvo aqui na região do 111, tá? 111 aqui. E, então, pessoal, é, tem que tomar cuidado aí, tá? Eu acho que... Uh, o Bitcoin está respirando, liquidando aí esses, esses, esses shorts, aí, mas a gente continua a tendência de alta para o índice do dólar aqui, tá? A gente, a gente só vai começar realmente a coisa ficar complicada se a gente perder aqui ó, a região de 103, que eu acho que vai ser difícil aqui para o índice do dólar, tá, galera? Eu não vejo o, o índice do dólar aqui realmente perdendo essas regiões aqui, fazendo né, fazendo um pivô forte aqui de baixo nessa região. Eu acho que vai ser bastante complicado, tá? Eu acho que está com bastante força. E é algo que eu tô de olho aqui agora, tá? A SP500, falando para vocês aqui sobre a sp 500, galera, a gente está na minha região próxima de resistência aqui agora, tá? Então, a gente está fazendo um pivôzinho de alta aqui, tentando fazer um pivôzinho de alta nessa região aqui agora. É uma região que a gente tinha resistência e está virando suporte. E essa faixa aqui que a gente está aqui agora é uma região de resistência de Fibonacci também, ó. A região de, dos, dos 3.900 pontos aqui. 3.992, né? 4000, falei para vocês. Se, se as pequenas conseguir romper a região dos 4000 pontos, galera, a coisa fica boa, a Bitcoin pode sim buscar aí até acima dos 25, 26, tá? Mas enquanto isso queira acontecer, eu acho que a coisa vai ser bem complicada, né? A gente pode, a gente tá no caminho de respirar aí sim, tá? Inclusive, as pequenas poderia retestar esses topos aqui, acho que seria interessante, né? Inclusive, a gente tem alvo desse triângulo aqui, ó, se a gente medir. Poderia buscar essa, essa, essa região de novo aqui, acima, né? Mas para mim a região dos 4 mil pontos aqui desse P500 vai ser bem importante a gente acompanhar, tá pessoal? Então fique de olho nisso aí, eu acho que é bem importante, beleza? Vamos então dar uma olhada rápida aqui no Ethereum e, e também o Ethereum em relação ao Bitcoin. Só lembrando para vocês também aqui que tem a, as promoções das corretoras, tá pessoal? Tem aqui a Prime, PrimeSBT tá dando até 7 mil dólares de bônus aqui usando o cupom ANDREAFAUT7 tá? Então você ganha 7% de bônus em relação ao seu depósito, tá? Então, basta você usar o link aqui abaixo do canal, tá bom? E usar esse cupom e você pode usar aqui a corretora, inclusive você pode operar aqui a SP500, Forex, tem muita coisa, tudo usando a margem aqui em Bitcoin, tá bom, pessoal? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado. Então, vamos fechar aqui o vídeo falando sobre o Ethereum, o Ethereum em relação ao, ao, em relação ao Bitcoin, pessoal. Bom, o Ethereum deu uma boa respirada como vocês viram, né? E agora, nesse momento aqui, galera, se a gente puxar esses últimos topos aqui, a gente está testando uma região de Fibonacci, região de 618, a região aqui dos 1580 né? uh, dólares aqui. É uma região importante e a gente está muito próximo aqui também de regiões de resistência aqui, galera. Desenhe aqui esses fundos aqui, ó, essas regiões. Vocês vão ver que essa é uma região aqui muito próxima, muito forte resistência aqui nesses fundos. Tá? Então, para mim, o Ethereum está tá numa região aqui que eu acho que vai ser complicadinha, aqui, pelo menos aqui no curto prazo, de passar tá eu acho que tem que ficar de olho nisso aqui e também em relação ao em relação aqui ao ao, ao bitcoin pessoal olha só a gente tinha rompido para baixo aqui, nesse, nesse triangulação aqui ó, nessa nessa estrangulação aqui nessa nessa essa LTB que é baixo rompendo para baixo e agora essa LTB que era um suporte está virando uma resistência a gente bateu exatamente aqui nessa região nessa linha tá então virando uma resistência aqui agora nesse momento tá bom então eu acho que o, o Ethereum apesar de todos esses o anúncio aí do do do merge que vai acontecer Aí em setembro parece teve uma um pump forte né galera sempre, sempre que sai uma notícia aí que vai acontecer então dá um dá um certo pump mas na minha opinião quando o merge acontecer aí eu acho que é, realmente vai ser um momento bom para a gente estar tá vendendo o Ethereum tá? Eu acho que o Ethereum pode dar uma, uma boa valorizada aí né se o Bitcoin também seguir nesse caminho mas na minha opinião quando o merge acontecer em setembro eu vou estar tá vendendo o Ethereum tá galera basicamente é a minha estratégia aí e na minha opinião falando sobre Ethereum, a minha opinião sobre Ethereum, acho que vai piorar aí o Ethereum com a, o proof of stake, tá? Infelizmente, apesar da velocidade aumentar aí, pessoal, a rede vai ficar mais centralizada, infelizmente, eu acho que não tô aí muito... Quanto mais estudo sobre Ethereum aí, eu acho que não tô ficando muito animado com o futuro do Ethereum não tá galera é, infelizmente é uma opinião aí eu vou falar mais para vocês aí em relação a isso falar para vocês sobre isso e outros vídeos aí tá mas realmente centralização para mim é um problema muito grande e eu tô no mercado aí tô no Bitcoin por causa disso né pelo fato de não ser centralizado e tô sentindo que o Ethereum vai ficar cada vez mais centralizado e isso para mim é um problema tá bom pessoal então eu acho que é isso, falei para vocês tudo que eu queria falar aqui no vídeo de hoje. Então, se você gostou aí do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, tá? Muito importante mesmo. E a gente se vê aí provavelmente amanhã, amanhã de manhã, fazer mais uma análise do, do, do Bitcoin. Daí, qualquer novidade, avise também aqui no Telegram, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.